Fala gente verde! Sabe aquela dormência nas mãos que parece que tá tudo formigando? Você segura uma caneta não sabe Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não consegue distinguir o tato? Hoje eu vou te falar sobre a causa da, da dormência nas mãos e te passar o um tratamento fitoenergético para reverter essa situação. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Muito bem, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fito Energética. E hoje eu, Luiz Mourão, um dos professores de Fito Energético da Alas da Serra, eu que sou engenheiro mecânico, transicionado aqui para o Verde Prata, junto com a Patrícia Cândido, a gente produz, né, no melhor da nossa capacidade, vídeos profundos, vídeos verdes aqui para o canal, para que todo mundo consiga ter mais paz, consiga ter um dia a dia mais feliz, saudável e próspero, e equilibrar né, as verdadeiras causas das doenças que habitam na nossa alma, e hoje eu quero te perguntar, sabe aquela sensação de pressão, inchaço nas mãos, que parece que um bicho picou, que fica latejando assim, que você não consegue sentir, você não consegue é, distinguir o que está na sua mão? Será que é fisiológico? Será que tem outro caso? Será que esse formigamento tem a ver com dor nas juntas? Hoje a gente vai falar sobre isso, e a gente já vai começar sem enrolação, tá bom? Gente, sentir dormência nas mãos e formigamento é muito comum, isso porque... Né? As pessoas, elas podem, sei lá, tá com uma pulseira na mão, tá com pressão alta, pode estar tá com uma infecção, pode estar tá com uma picada de qualquer coisa. Ser comum não quer dizer que é normal, tá? Ser comum quer dizer que acontece muito. Mas não é porque acontece muito que é normal, as pessoas elas tendem a confundir isso, beleza? Então, qual que é a verdadeira causa disso, né? Na maioria dos casos, é decorrente de falta de vitamina, alteração de hormônios no corpo. Contudo, né, ou seja, entretanto, mais, porém, todavia, se nenhum caso, se nenhum fato no corpo físico está é, sugestionando né, essa carência vitamínica, se o corpo físico está equilibrado, não tem nenhum fator externo, não tem nenhuma, uh, nenhum desequilíbrio, na regulagem hormonal, na regulagem bioquímica do corpo, e ainda assim acontece a dormência o formigamento, é um sinal né, de que a causa, a verdadeira causa da dormência e do formigamento está tá no nosso corpo sutil, está na nossa anatomia sutil, que é o que explica a psicossomática, que é o que explica a, o código da alma, né, o livro da PAT. Então, segundo a ciência, né, as principais causas de formigamento nas mãos está relacionada à artrite reumatoide que é uma doença autoimune e inflamatória das articulações crônica, né, que acontece ao longo do tempo e dura muito tempo, uh, e afeta o nosso sistema imunológico, atacando os tecidos do nosso corpo, causando dor. Eu tenho um vídeo meu aqui no canal falando né, sobre do doenças e dores nas juntas. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira acompanhar. Estou aqui com um roteirinho para a gente não deixar de te falar nada. Inclusive, naquele... Uh, naquele vídeo que eu falei das dores nas juntas, eu passei um tratamento de seis ervas. Então, se você sofre por isso, art artrite reumatoide, fibromialgia, vai lá, naquele, vai lá naquele vídeo que lá tem um tratamento já para você, porque esse aqui ele é específico para dormência nas mãos, beleza? Então, para diminuir esses sintomas, né, as pessoas são recomendadas tratamento de fisioterapia, né, mas a gente vai também falar a fundo, pois só tratar o corpo físico não... Significa, não significa que a gente vai dar um fim àquela dor. Tratar o corpo físico quer dizer que a gente está tratando o sintoma e não necessariamente a gente está tratando a verdadeira causa da dormência nas mãos. Então agora que a gente falou sobre a causa né, pela medicina tradicional da dormência nas mãos, que está um pouco relacionada, pode estar relacionada a dores nas juntas, a problemas nas articulações, a gente vai dar uma pincelada agora sobre a visão psicosomática, né, da causa da dormência nas mãos, do formigamento nas mãos, tá? Essa, essa situação, essa, essa condição nas nossas mãos, ela acontece quando... A gente tem pouca gratidão às nossas relações e falta compreensão nas transições que a gente pode fazer. Ou seja, são situações de inflexibilidade e orgulho. Quando a gente acha que as pessoas elas vivem para nos atender, quando a gente é egoísta a esse ponto, a gente né, para de sentir, a gente não sente nada, a gente uh, para de ver o outro como se fosse como se fosse aquela energia própria, para de honrar aquela energia, para de agradecer aquela pessoa. E também, nessa compreensão das transições que a gente deixa de ter, essa inflexibilidade, ela impede, né se a gente tem um comportamento, pensa comigo, de uma pessoa inflexível, comportamento de uma pessoa irredutível, por que, que a gente vai querer manifestar qualquer coisa? Se tudo é do nosso jeito, por que, que você precisa das suas mãos? Formigamento, adormência, se você não usa as suas mãos, se você acha que todo mundo deve te servir, para que, que você precisa das mãos? O corpo começa a reagir. Se você não faz nada por você, porque você acha que as pessoas devem te servir, por que, que você precisa das mãos? As mãos começam a ficar dormentes e formigando. Então elas já começam a querer acabar com a atividade delas. Né? A mão está ali, apenas o aparelho, mas se você não usa para fazer nada, não usa nem para agradecer, né? tanto é que tem a posição gachou do reiki. Então... Essa, essas mãos impressas elas têm muito a ver né com essa simbol, simbologia esse símbolo esse simbolismo do da, da gratidão se a gente não usa não exerce a gratidão não honra as pessoas que nos ajudam os nossos é, nossos facilitadores né as pessoas que nos cuidam nossos cuidadores e facilitadores se a gente não tem essa gratidão se a gente acha que todo mundo existe para nos servir as nossas mãos acabam por ser uh, e por, elas né se inutilizam então ah, não está precisando de mim, para que, que eu vou existir? Se não está precisando de mim, por que, que eu vou ajudar? Por que, que eu vou ficar consumindo energia do corpo se a pessoa pensa e sente que o outro deve agir por ela? Então a mão, ela se inutiliza, auto inutiliza, né? Uh, por esse tipo de situação, então isso significa que quanto mais difícil for para a gente lidar com mudanças, encontrar uma saída né, para os problemas, menos flexibilidade, mais dores nas juntas e nas articulações, a gente vai ter, e daí eu vou retomar aquele vídeo que eu é, comentei com você, né, aquele que fala sobre as seis ervas para dores nas juntas, vai estar tá aqui na descrição, então não deixe de assistir, e quem costuma também reter energia, <coughs> desculpa, quem costuma reter energia, é, por começar muita coisa ou por ter muitas ideias, mas não colocar em prática, também é um sinal, é um tipo de comportamento de que as mãos né, vão ficar inutilizadas. Porque é o seguinte, é muito legal a gente ter iniciativa? É legal, mas é legal também a gente terminar. É legal a gente ter iniciativa e acabativa. Não adianta ter iniciativa e não ter acabativa. Entende a diferença? Não adianta só... Ah, lê, tem, tem uma ideia, passa para outra pessoa. Fulano, ó, pensei em tal coisa, faz você. Fulano, ó, pensei em tal ideia, executa aí. Gente, olha, tive uma ideia, o que vocês acham? Tá, legal, vamos fazer? Pois é, então tem que ver se vai dar. Então, a gente tende, né, geralmente as pessoas, elas podem ter muitas ideias, mas não colocar aquilo em prática. E daí, como a gente tem tanta ideia, isso gera uma energia, isso aumenta o nosso, nosso fogo interno, né, para poder mani manifestar aquilo, para poder colocar aquilo em ação, e a gente trava aquilo por não, é, por não executar aquele projeto, que acaba que a energia acumula. Então, o que acontece? Pela psicossomática para a gente ter dor nas mãos e dormência e formigamento. É muita iniciativa e pouco acabativo. É a gente ter muitas ideias, muitas concepções e não colocar isso em prática e executar aquelas ideias. Então, isso acaba por desvitalizar, isso acaba por acumular energia. Que a gente tem muita ideia, o nosso corpo gera energia para executar aquilo, só que a gente não executa. Acaba que nas articulações as a energia começa a se condensar, ela começa a acumular. Então é normal, do nada, você começar a sentir um incômodo aqui, na dor, você vai pegar uma caneca, o braço estrala, parece que você está crocante, sabe? Então, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, tende a gerar dores nas juntas também. E daí, se a gente tem esse comportamento por muito tempo, pode gerar artrite, bursite, dor nas juntas, nas articulações, e para ajudar todo mundo a sair dessa inércia e romper, a falta de acabativa, hoje eu vou passar um tratamento fitoenergético, tanto para aumentar a circulação energética como também para colocar em prática aquilo que a gente precisa. Então papel e caneta na mão que a gente vai falar sobre o nosso tratamento fitoenergético agora. Muito bem, pessoal, então vamos lá para o nosso tratamento de dormência, né para transmutar dormência e formigamento nas mãos. Papel e caneta na mão que a gente vai começar a montar o tratamento, tá bem? É um tratamento com sete plantas tá? e essas plantas, esse tratamento eu montei para cada um né? Conseguir ter uma circulação maior E uma possibilidade de se conectar com esferas mais sutis Que possibilitem a dinamização dessa energia que a gente vai gerando né? Então eu falei que é um tratamento para dormência e beleza Mas a gente precisa tratar também essa tendência de começar muita coisa Ter muita ideia e não colocar em prática Então o tratamento ele vai agir nessa forma tá? São sete plantas, a primeira é a cavalinha e daí eu vou fazer, a gente vai fazer na forma de chá, tá? É, vou montar aqui um composto, uma quantidade de, de, de composto que vai durar sete dias. Então a gente vai tomar esse chá duas vezes por dia durante sete dias, beleza? Então eu vou colocar, colocar aqui o suficiente para as 14 dosagens, beleza? Ah, para a energética, o chá às vezes nem tem gosto. Tá? A gente monta o composto, energiza ele pelo verde-prata, lembra? Verde, prata, verde, prata, já tem vários vídeos aqui no canal é, explicando como que a gente faz essa ativação. E para fito não interessa a quantidade da planta, basta que a, a gente tenha a presença né, daquela energia, daquela planta específica no composto. É, para esse composto a primeira planta é a cavalinha, que eu vou colocar aquela unidade tibetana, unidade universal tibetana, que é a pitada, então vou colocar uma pitada generosa aqui só para aparecer no prato, no nosso fundo. Então isso aqui né, é suficiente para 14 dias, para 14 dosagens, perdão. E daí logo eu já vou te mostrar. Tá? Então cavalinha, a outra planta que a gente vai colocar é o jambolão. E daí eu vou pegar uma folha assim, ó. deve estar tá aparecendo né, na, na tela para todo mundo. Está aparecendo ali. Então jambolão, aqui a folha está inteira. Eu vou só picar ela, eu vou lascar ela aqui, para ela ficar mais dispersa no composto. Você pode fazer com tesoura, pode, sei lá, fazer no dedo que nem eu estou fazendo aqui. Ah, mas não vai sentir gosto, não tem problema. É só a folha? Não, se você tiver outra parte do jambolão, você pode usar aqui. Beleza? Então estou fazendo bem picadinho aqui. Não necessariamente na pitada que você pegar do composto, precisa ter uma de cada planta. Depois que a gente ativa pelo verde prata o composto fitoenergético, independente do que vier naquela pitada, a energia do grupo vai ser a mesma, porque a gente, ao ativar, ao fazer a ativação, cada planta, cada pedacinho físico da planta do composto, tem a mesma composição energética. E isso é o que importa para a eficácia né, e resultado que a gente deseja, que a gente espera a partir daquele composto. Então, eu coloquei aqui o jambolão. Colocar para lá. Agora, eu vou colocar um pouco de hipérico. Hipérico, dependendo da região, ela é conhecida também como erva de São João. Ela é bem cheirosa, ela age na circulação energética. Ela tem uns raminhos que você pode torar no meio, pode cortar ou não. Vou colocar aqui o um raminho. Enfim, você pode fazer o que for do seu agrado. Ela é bem fibrosa. Então tá aqui o hipérico, erva de São João, dependendo da região. Ah, aqui é a erva de São Jorge, aqui é a erva de Santa Maria, não interessa... Qual santo que é a erva? O que interessa é que a gente tenha acesso ao, ao nome científico da planta, porque daí a gente tem certeza que é aquele. Dependendo do regionalismo da região onde você morar, a erva, o nome usual dela vai mudar. Então, esse aqui é o poejo. Ah, em algum lugar é possível que seja poajo, Poejo, enfim. Estou inventando, tá? Só para dar um exemplo. O que importa, o que é importante você fazer? Vou colocar aqui mais uma pitada de poejo. É, usar a planta quanto a nomenclatura em latim, o nome científico dela que daí você consegue garantir de que a planta que está no seu composto é aquela que a gente estudou que o Bruno catalogou né, no livro da Fito então coloquei aqui jambolão, cavalinha e poejo, agora eu vou colocar chapéu de couro uma folha também, vou dar uma lascada nela Não precisa muito. Aqui eu tô colocando bastante para aparecer no vídeo, tá? Essa aqui ninguém conhece. Chá verde. Ela é muito importante também para esse composto. Uma pitada assim, ó. Não precisa de muito. Uma pitada assim tá bom. E por fim, um vegetal nivelador para equilibrar o composto. Essa aqui todo mundo é possível que tenha e não sabe o poder dessa planta, que é a avenca. Ela não tem gosto, tá? Não tem gosto, assim, marcante, que se eu colocar muito, ela vai predominar né, no, no chá. Eu coloquei aqui também para mostrar, né? Mas a, a avenca ou qualquer outra planta do composto energético não é? Se eu colocar mais, vai fazer mais efeito, tá? Na fita energética não funciona assim. Vocês estão vendo que eu estou misturando aqui, bem grosseiramente. Quem tiver em casa aqueles moedores manuais, não pode ser elétrico, não pode ser pulverizador. Aqueles moedores de café elétrico, isso não é bom. Mas se você tiver o manual, a manivela e quiser colocar esse composto para fazer na forma de pó, pode. Pode ser pó? Pode. Então você pode fazer desse jeito, vou dar uma picada aqui na cavalinha. E é isso. Então, enquanto eu estava falando com você, eu estava fazendo verde e prata. Então, como que funciona? Eu estava falando com você, colocando as plantas aqui em um tratamento. Enquanto eu fazia isso, eu mentalizava, visualizava, imaginava que do meu peito sai um faixo de luz verde e quando ele volta, vai um prata. A volta o prata, vai o verde. Aí vai prata, verde, prata, verde, prata, verde, prata até que ele, esse, essa pulsação ela se estabeleça aqui no composto. Uma vez que essa, essa pulsação de verde e prata se estabeleceu aqui no prato, né, em todas as plantas do composto, o composto está ativado. Então vamos supor, vou fechar o olho aqui, peguei uma pitada. Então nessa pitada aqui, o que, que eu estou identificando? Tem jambolão, avenca, cavalinho e chapéu de couro. Mas são quatro plantas de sete que eu usei. Esse, essa pitada aqui, mesmo não tendo as outras plantas que eu coloquei, a energia aqui ela é similar a todas as sete. Então não tem problema, tá? Então essa quantidade aqui, pessoal, é suficiente para sete dias, duas vezes por dia. Quer ver? Eu vou colocar tudo no ladinho aqui para você ter noção do quanto que é uma pitada para fazer um chá energético. Então aqui está todo composto por tratamento para sete dias. Uma pitada é isso aqui, ó. é o que está aqui no cantinho, dá para pegar e ler? Então aqui, ó, essa quantidade aqui, você vai fazer um chá de 200 ml duas vezes por dia. Né? Você faz o chá com isso aqui, depois você descarta e faz um outro chá com essa quantidade aqui. É a mesma quantidade, uma pitadinha, às vezes o chá não vai ter nem gosto. tá? Então faz, um chá, faz dois chás, né? Com intervalo mínimo de quatro horas entre cada um. Toma duas vezes por dia durante 7 dias. Aqui na descrição vai ter um vídeo meu que ensina como fazer um chá de hortelã para reverter enxaqueca. É só você substituir a hortelã por essas plantas aqui, vamos repassar: chá verde, cavalinha, jambolão, chapéu de couro, poejo, hipérico e avenca. São as plantas que eu usei nesse composto para dormência e formigamento nas mãos. E vou dar uma palhinha, né? Algumas funções fitoenergéticas dessas plantas e por quê, né, que essas plantas foram usadas para esse composto de formigamento. Então, cavalinha. Limpa energeticamente o sangue, gera doçura na vida e no amor. Elimina ódio sem causa, aflora novidades para alegrar a vida. Elimina raiva, acalma o espírito, elimina o remorso e ressentimento exagerado. Gera respeito... Para com as coisas materiais, limpa o sentimento de inveja e ciúme em relação ao próximo, estimula a solidariedade e equilíbrio emocional contra o desespero, a saudade e o excesso de sentimentalismo. A cavalinha, como a gente vai fazer na forma de chá, eu quis colocar ela no composto, porque ela não só ela tem esse efeito todo, né como também ela, ela tem um efeito diurético. Então, pode ser que a... A, a, a dormência, né, o formigamento nas mãos, se dê em função de uma pressão alta. Então a cavalinha, por ser diurética, ela ajuda a reduzir a pressão do corpo físico, tá? Então você pode fazer e colocar a cavalinha que ela vai te ajudar. A próxima planta é o chapéu de couro. Isso, é o chapéu de couro, que elimina a maldade, os desejos maléficos, melhora o humor, elimina a rebeldia, acalma crianças muito arteiras, estimula a honestidade com sentimentos, ajuda a ter desejo de vitória e força para lutar por seus ideais e saber ver os dois lados da moeda, quebrar padrões de conduta e pensamento. Então, para aquela pessoa que ela tem muita muito iniciativa e pouco acabativa, o chapéu de couro vai ajudar a ter essa manifestação, a colocar as ideias em prática. Tá? A próxima planta é o chá verde, que é um puro do quinto. Ajuda a cortar relações sem sofrer, desbloqueia a fala, favorece o falar em público, estimula o poder da palavra, elimina mágoas do passado, desbloqueia a criança e a alegria interior e elimina problemas circulatórios. Então, como ele é um, um vegetal ligado ao quinto chakra, que é o Vishuddhi ou Vishuda, ele está relacionado com a nossa manifestação. Então, as mãos, né, se eu levantar os braços, as mãos elas ficam no nível do pescoço, ao, a nível do quinto chakra, porque ela está relacionada, as mãos estão relacionadas à nossa manifestação de projetos ideais. Então, elas ajudam a gente nesse sentido. tá? Uh, agora, a próxima planta que eu vou falar é o jambolão, que é uma das minhas plantas favoritas. Ela traz força de vontade para mobilizar-se em, em direção aos objetivos, gerando disposição e atividade. Cria priorização interna para realizar os desejos e disciplina e bons costumes. Então, uma vez que você se coloca em movimento para manifestar, para materializar aquilo que você quer, o jambolão não te deixa parar. Então é por isso que é legal colocar essa planta nesse composto para a gente que tem muita iniciativa e pouco acabativa e por isso né, acaba sofrendo por dormência e formigamento nas mãos. A próxima planta que eu vou colocar aqui, que eu vou ler, é o poejo, que ajuda a conseguir fazer as coisas até o fim sem desistir não acumular sentimentos negativos, não se abalar com egoísmo e maldade alheia, proporciona imunidade energética nos rins, estimula o saber se desculpar, saber se redimir e saber reconhecer o próprio erro e amar a vida, reduz o autoritarismo, o orgulho e a arrogância. Então, depois que a gente se coloca em movimento e com disciplina em direção àquilo que a gente quer, o poejo alivia na gente aquela mão pesada, aquela cobrança de ter que fazer porque tem, vai fazer porque vai, então a gente faz aquilo que precisa mas com leveza, e essa leveza ela vem a partir do poejo, beleza? Então, tá faltando mais o hipérico e a avenca. Vou falar do hipérico e depois da avenca. Hipérico é uma planta que fala muito também sobre a circulação, então limpa formas, pensamentos negativas, negativas ancoradas, estimula o respeito pelas outras pessoas, abre a intuição, o alto canal de cura, gera força para enfrentar desafios, ou seja, começar um movimento do nada, né? Ajuda a ser um bom pai para quem precisa, Uh, buscar o destino com as próprias pernas, ajudar a saber esperar, ter audácia no momento coerente, equilibrar a mente e o espírito, ter paz, reduz arritmias cardíacas, diminui cólicas menstruais e intestinais, uh, reverte padrões vibratórios deficientes, ajuda a ser efetivo, objetivo, coerente ter disciplina junto com o poejo. Então o hipérico faz isso tudo e por fim a avenca, ela, vai, ela vem para poder intensificar esse esse composto. Então a venca tem a função de catalisar a eficiência de qualquer composto fitroenergético, um vegetal utilizado para aumentar a velocidade de ação do tratamento, principalmente em nível físico, já que a, estimula né, a corrente sanguínea, acelera o metabolismo, aumenta a circulação, esquenta o corpo e ativa a imunidade em geral, ajudando na conexão mente-espírito. Então a venca ela vem para aumentar a velocidade de ação e agilizar né, o tratamento da dormência e formigamento nas mãos. Espero que você faça. Lembra que é uma pitada, né, um chá feito com uma pitada desse composto, duas vezes por dia, durante sete dias. E depois você deixa aqui nos comentários, tanto o resultado que você teve, quanto as pessoas, para quem você compartilhou, e as sugestões de vídeo, né, para a gente gravar mais conteúdos para você. Aqui quem falou foi o Luiz Morão, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, muita luz e até lá.